Sejam bem-vindos à disciplina Prática Pedagógica para Formação Docente II. Eu sou a professora Estela e serei a professora responsável na pedagogia por esta disciplina. Tenho formação em História e Pedagogia, sou mestre, doutora e pós-doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da FAET na UFMS. Desenvolvo pesquisas na área da História da Educação, Educação Infantil e Práticas Pedagógicas na Educação Infantil coordeno o PIBID da pedagogia da FAED e um projeto de extensão baseado na escuta sensível da criança com rodas de conversas. Sou professora adjunta da Faculdade de Educação da UFMS em Campo Grande. Esta disciplina tem 102 horas e é organizada em seis módulos. Como o próprio nome já diz, a disciplina é essencialmente prática, pois propõe o desenvolvimento de atividades teórico-práticas para contextos escolares envolvendo planejamento de projeto e elaboração de prática docente, abordando de modo transversal temáticas de diversidade, inclusão, meio ambiente e cidadania. A metodologia da disciplina envolve a observação de contextos escolares, a identificação de uma situação problema, a elaboração de um projeto de intervenção como solução do problema identificado, por meio de uma curadoria de materiais e recursos didáticos e pedagógicos. Envolve ainda a organização de um portfólio e, por fim, a exposição interdisciplinar do portfólio envolvendo os cursos do PRIO, da GEAD, UFMS. Que todos tenham um ótimo semestre com estudos e muita construção de conhecimento.